Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, eu sou professor de matemática BFRS Campus Ibirubá. Eu queria trazer uma proposta para vocês. Imaginem produzir uma aula totalmente online com uma estrutura que você pudesse disponibilizar imagens, PDFs, vídeos e objetos do GeoGebra totalmente interativos, que você pudesse abordar assuntos, possibilitar a testagem pelos alunos. E, inclusive fazer questionários que eles pudessem responder de alguma maneira e você pudesse avaliar o conhecimento deles. Então tudo isso é possível através da plataforma de Algebra. Isso eu vou mostrar para vocês na sequência, tá bom? Então acompanhe aí. Então, eu quero começar só mostrando esse exemplo para vocês de um que eu fiz bem rápido, tá? Eu fiz numa manhã, eu estruturei esse modelo. E ele está dentro do GeoGebra, como vocês podem perceber. Tem um cabeçalho, que é uma imagem que eu carreguei para cá. Título, que neste caso estava com vontade de abordar os parâmetros da função quadrática ou os coeficientes, que à medida que nós mudamos os valores, veja que ele é totalmente interativo dinâmico, o aluno pode abrir isso, essa aqui é a visão do aluno, tá? testar a mudança dos coeficientes, ver o que, que acontece com o gráfico da função quadrática à medida que mudam seus coeficientes e ele vai podendo interagir enxergando como ela fica e como fica o gráfico, esse é um objeto bem conhecido do, do próprio GeoGebra. A questão é que eu estou aqui num ambiente próprio que eu criei, que vocês podem criar, na sequência eu coloquei um vídeo, por exemplo, que fala sobre gráfico da função quadrática, esse vídeo está hospedado no YouTube, texto com fórmulas, eu posso colocar textos e pode. tenho todas as facilidades do GeoGebra para inserir fórmulas matemáticas e ainda coloquei algumas questões que o aluno pode entrar aqui e responder à vontade, Tá? ele vai interagir de acordo com o objeto que eu postei lá, eu sugiro que ele altere o um determinado valor, pergunto o que acontece, por exemplo, e ele tem que responder aqui. Eu posso, inclusive, sugerir respostas, ele vai verificar qual seria a resposta correta. Então eu tenho as condições completas para o aprendizado do aluno com essa estrutura. Agora eu vou trocar, vou vir para cá, certo e vou para a tela inicial do GeoGebra, eu estou em geogebra.org, é, é recomendável que vocês tenham uma conta, estou logado, como vocês podem ver no ícone ali em cima, e logo que vocês entrarem vão ter essa visualização, eu posso clicar tanto em perfil como ali em cima no ícone, que eu vou ser redirecionado para essa outra, outra tela, que é a tela do meu perfil, é como se fosse uma rede social, e de fato é uma rede social. Posso editar aqui, editar profile, construir toda a minha, edição, meu, minha apresentação, esse banner foi que eu coloquei, enfim. Mas isso não é o objetivo deste vídeo. Eu tenho que estar na aba materiais e aqui vai aparecer todos os materiais que eu desenvolvi. Posso organizá-los em pasta, vindo aqui em criar pasta, eu separo, enfim, eu tenho uma pasta especificamente atividades, onde eu crio minhas atividades e eu vou aqui em criar. Atividade tá vindo em criar atividade. Vou abrir essa tela que é a minha tela de criação. É por aqui que eu vou criar todo o ambiente. Começar dando um título, eu vou, como exemplo, criar, por exemplo, uh, planificação de sólidos. Tá, esse é o título da minha aula e a partir daí eu vou incluindo elementos. Chamo atenção para esses oito ícones aqui, são todas as possibilidades que eu posso ter para colocar na minha página. Esse web, um link externo, né, de atividades externas, de sites externos, eu posso carregar arquivos PDF com conteúdo ou com orientações, imagens, vídeos, esses vídeos do YouTube, você só pega o link e coloca, acrescenta aqui, ele vai carregar na tela. Textos livres, tá? Eu posso colocar textos com orientações, com links, com fórmulas, os applets do GeoGebra, que é a das mais importantes, deve-se destacar aqui, notas, que são anotações, cálculos, usando um bloco que o GeoGebra possui, e ainda criar questões de múltipla escolha ou de escrita livre. Tá? Eu vou fazer um modelo bem rápido, com alguns exemplos, e para vocês verem como é simples. Vou começar adicionando um texto, colocar assim aula sobre sólidos tá vou fazer bem de forma bem simplificada e aqui eu posso descrever ou orientar tá eu posso criar um texto grande e colocar fórmula inclusive feito todo elemento que eu coloco eu vou clicando em feito ele vai aparecendo aqui incluir elemento vou colocar esse aqui eu tenho alguns aqui de primeira, aparecem uns que eu mesmo criei, tá? então eu posso adicionar um aqui, uma planificação, uh, Prisma N planificado animado, vamos incluí-lo, esse applet, veja que tem os controles, que eu posso interagir, mudar lá, tá, é bem interessante, e tem a ver com o que eu pretendo com os objetivos dessa aula tá? e lembrando que eu posso criar do zero esse esse applet ele está me avisando que ele é um pouco grande tá? para o tamanho da tela aí ele sugere eu substituir ou modificar, nesse caso eu vou tentar modificar esse, esse applet para ele se adequar um pouquinho melhor à dimensão da minha tela eu acho que eu posso dar um, uma reduzida nele aqui melhor acho que a minha tela está pequena aqui. Ah, agora sim não sei se eu vou conseguir ajustar muito bem ele rapidinho é, eu consegui vou clicar em feito uma reduzida para caber, mas é só para mostrar: tá, tem a, esse nesse caso foi desenvolvido por mim. Já cliquei em feito. Vou incluir outros elementos: tá, tem o applet. Posso incluir um vídeo, vai ficar o vídeo ali embaixo. E o mais importante, posso isso aqui. Eu vou deixar para vocês explorarem aí e vou mostrar os mais importantes: que é o, a, o applet do GeoGebra e a questão aqui na questão. É comum nós vermos, uh, questionamento, tá? aqui vai o questionamento. Opa. Questionamento sobre, a gente pede, pode orientar o aluno a interagir lá com o objeto e fazer persqui, uh, perguntas a respeito, perguntas abertas, posso sugerir possíveis respostas. Tá? Ou fazer ainda de múltipla escolha, aí eu posso incluir aqui opção 1, um. resposta Opção 2 Opção 3 tá? E aí eu posso marcar Qual que é a correta Certo Feito Pronto, vai ficar assim E ele já está indicando qual que é a correta E posso incluir várias questões tá Quantas eu desejar E pronto Terminando de colocar todos os elementos Gravar e fechar Gravando automaticamente eu vou ser redirecionado para a minha página novamente, está aqui o material que eu criei, a atividade, eu vou clicar novamente em cima e já vou ter a visão que o aluno vai ter, ele vai ter bem isso aqui, o título inicial, o autor, aí aqueles, o texto que eu criei, o objeto aqui, eu posso manipular, o aluno vai trabalhar com esse objeto, Enxerga ele planificado e assim por diante. E aí depois uma série de questionamentos. Posso colocar teoria aqui, um, um PDF falando sobre essa teoria, um vídeo também explicando sobre essa teoria. Eu posso montar uma aula completa. E no final a avaliação, o aluno vai poder marcar. Ó, verifique sua resposta. Ele vai clicar. Ó, marquei a opção errada, era lá embaixo. Posso tentar novamente. Ele vai tentar refazer, verifique a resposta. Enfim. Tá? E assim por diante. Pronto, ok, mas agora como que eu compartilho com um aluno, como que eu aplico isso durante uma sala, durante a aula? Eu vou clicar depois no objeto pronto, na atividade pronto, eu vou em Criar Sala, ao em Criar Sala, eu vou dar um nome para ela, Criar e eu vou vir para essa outra sala chamada classroom, tá? e aqui eu vou ter o um link, eu posso clicar aqui, copiar esse link, esse link eu vou compartilhar com a minha turma. Posso compartilhar onde eu quiser, seja num grupo de WhatsApp, mandar por e-mail. E os alunos, à medida que eles forem entrando na sala, vai aparecendo um card, um card de cada um dos alunos que está entrando e o que eles estão respondendo em cada uma das atividades. Como eu tenho só duas tasks ou tarefas, a primeira é o sólido, dinâmico, e depois tem aquela pergunta que eu criei, se tivesse várias outras perguntas, apareceriam aqui, eu poderia clicar e ver a resposta individual de cada aluno em tempo real. Encerrei a tarefa, a atividade, eu quero fazer uma avaliação, por exemplo, encerrei a minha aula online, eu posso clicar em pause e os alunos não conseguem mais alterar. Eu posso dar o feedback, avaliar, enfim, ou deixar sempre aberto, mas isso é a cargo do professor. Se eu estiver mostrando isso, eu posso clicar em Hide Names, assim, eu escondo o nome dos alunos que estão fazendo a atividade, tá? mas eu avalio isso como sendo algo mais para o professor, esse acompanhamento em tempo real dos alunos. Que estão realizando a tarefa. Certo? Então, essa é minha dica. Qualquer dúvida, coloque nos comentários ali. Não deixem de acompanhar o canal. E até mais.